Tu te chamas como? Bruno. Nacionalidade? É brasileiro. Brasil. Por que tu vieste engajar à la Legião Estrangeira? Eu sempre tive um sonho de ser militar. É um exército que eu me apaixonei por esse é um exército. E, va e, e vamos continuar esse entretenimento com você. Hoje em dia sou um cidadão renúncio. Eu ganhei isso no dia que eu cheguei aqui em Israel para morar. Tenho muito mais direitos do que as pessoas que já nasceram aqui. Eu tinha 17 anos, peguei minha cidadania aqui, comecei a ir pra faculdade e eu me listei para receber um treinamento, receber um tipo de status, porque nesse mundo se você não tem status, não é nada. Eu quero realizar meu sonho de fazer parte da religião, mas eu sei que eu vou estar longe e ajudando todo mundo. O mundo que a gente vive hoje aqui está mais perigoso que lá fora. Tem homem-bomba, terrorismo. Aqui tem terrorismo todo dia. E o que seria o terrorismo? É proibido no exército. A gente não pode falar sobre política. Eu não posso falar meus pensamentos. Eu não lembro dos meus sonhos. Eu não tenho sonho. Eu acho que eu perdi um pedaço de mim. Não posso deixar a raiva me dominar. Mas é assim que tem que ser. Peso maior que tem é a família. Ah. Brasil, ninguém me fez de falta. Eu gostei muito do meu tempo. Claro que a pessoa muda, né? Você acha que você tem inimigo?